Amados irmãos estelares, nós somos os arcturianos. Não podemos deixar de dizer o quanto ficamos felizes em estar aqui com vocês. É uma felicidade imensa para nós, pois podemos, através deste movimento de canalização, trazer alguns esclarecimentos a respeito de muitas coisas que estão acontecendo no seu mundo e que são diferentes, é claro. É diferente daquilo que você já viu até hoje, é uma transição planetária, ela é diferente. E ela traz algumas modificações na sua vida, no seu corpo, na sua mente, no físico, no emocional, no energético. Ela vai trazendo modificações e vocês ficam confusos. É claro, meus amados, isto é normal? Estão passando por uma coisa nova? É por isso que ajudamos? É por isso que colaboramos? Por isso que viemos e trazemos algumas mensagens? E elas não vêm só com palavras? Elas vêm também com códigos. Códigos de luz que vão direto para o seu coração. E assim, tudo que é decodificado por meio de canalizações verdadeiras, traz também iluminação. O entendimento não é só do racional para o racional, é do coração para o coração também. Isso é muito importante, amados. Amados, queremos falar hoje sobre algo que nós estamos sentindo, intuindo, pois gostamos, como já falamos, de nos aproximar. Nossas naves estão próximas da Terra. Observar as emoções de vocês e trazer esclarecimento a perguntas que estão se repetindo ou até nem sempre são perguntas. Às vezes são questões, dificuldades. E o que nós estamos vendo... Nós trazemos e ajudamos, é claro, é para aqueles que querem, é para aqueles que sentem a conexão. Então, amados, hoje vamos falar de algo que está no campo, que é a ascensão, a multidimensionalidade, os novos paradigmas que vocês estão absorvendo e conhecendo nos últimos tempos. E às vezes sem querer, vocês colocam estes novos paradigmas em formatos 3D, numa caixa tridimensional? Pois é claro, vocês já conhecem a caixa tridimensional? Estiveram nela muitos anos? Isso é natural, amados. Mas trazemos esclarecimento com o intuito de ajudar... A decodificar melhor as coisas, pois o tempo de vocês é diferente, mas está na hora sim de acelerar este processo. Já é tempo, amados. A mãe Gaia precisa de um certo número de, de humanos em vibrações 5D, no mínimo, para que ela possa trazer para o físico a transição planetária. Pois, todos sabem, Gaia já ascensionou, mas em espírito. Ainda falta, claro, a parte tridimensional. Então, amados, vamos trabalhar, vamos trabalhar e vamos trabalhar com amor. Amados, a primeira coisa que vocês precisam esclarecer e compreender e não apenas entender... É que ascensionar para a quinta dimensão é um estado é um estado energético é um estado emocional e não um lugar para onde vocês passam por um portal e estão numa terra nova toda colorida não é assim meus amados vocês primeiro têm que internalizar este estado dentro de vocês e aí sim vocês já começam a operar e trabalhar em 5D independente do ambiente que se encontram aceleram a sua ascensão e aceleram a transição é maravilhoso e assim amados nós percebemos que muitos de vocês receberam o que chamamos de uma fagulha que é aquele Start, onde vocês pararam, ou porque ficaram em casa confinados, a maioria, ou pelo menos uma grande parte, começou há pouco tempo, alguns anos do seu tempo linear, e vocês entraram para dentro de si, ficaram na vida, e enxergaram a fagulha, a fagulha da ascensão vocês perceberam que o mundo não era só o que a matrix mostrava vocês perceberam que tinha algo mais por trás que tinham coisas maiores que existiam mestres que existiam seres de luz que existiam outras dimensões vocês receberam a fagulha porque já estavam preparados é claro mas em muitos, faz pouco tempo que essa fagulha foi acesa. E o caminho, quando a gente percebe o tamanho de tudo que nos envolve, que é muito maior do que essa 3D limitada, a gente se assusta. Vocês se assustam e isso é normal, é normal. Então, amados, vocês, muitos de vocês receberam este alerta, há pouco tempo e se sentem perdidos no caminho perdidos no caminho vocês não sabem como fazer o que fazer, como eu faço para ascensionar se perguntam ficam nervosos ficam angustiados e ficam tristes então amados é sobre isso que vamos falar amados irmãos a ascensão é o caminho do coração e vocês precisam compreender dentro de vocês que não é somente o caminho da intelectualidade racional que vai levar vocês para uma vibração superior pentadimensional vocês precisam compreender isso dentro de vocês Amados, vocês, sem querer, receberam a fagulha. Descobriram, não é só isso. Existe, sim, um mundo melhor à frente. E este mundo está doente. Este mundo está com problemas. E então, vocês começaram a tentar descobrir. E vocês foram para o intelectual vocês foram para as leituras, os vídeos, os gurus, os canalizadores, vocês foram lá descobrir, e mais, vocês foram tentar saber, através de outras pessoas, quem vocês são. Vocês foram lá, procuraram alguém que dissesse, você é de origem tal, você é um andromedano, você é um arquituriano, eu sei a sua vida, eu li a sua vida. E vocês procuraram pessoas para dizer o que vocês deveriam fazer? E mais do que isso, meus amados, vocês buscaram muita intelectualidade para saber como é arquituros, como é o chão, como são as casas, quais aparelhos eles têm lá, que cor eles são, como é o formato do corpo deles. E vocês leram, vocês foram lá e buscaram. E o que, que é isso, meus amados? Isso é colocar a multidimensionalidade numa caixa 3D racional. Pois o mundo de vocês, a velha terra, é onde a mente comanda tudo. É onde a mente fala e o coração cala. Portanto, vocês sabem mais vocês têm mais aprendizado intelectual e aí vocês acham que estão à frente e estão ascensionando mais rápido, vocês acreditam que estão muito conectados. E na verdade isso é uma armadilha discreta onde vocês fogem para o mundo da imaginação, fogem para o mundo intelectual do saber com a cabeça e calam de novo o coração. E é assim que vocês transformam a espiritualidade no mundo racional, numa caixa 3D. Amados irmãos, está na hora de começar a perceber que o conhecimento, sem o sentir, não tem valor dentro do seu ser não eleva sua vibração amados não te leva a vibrações superiores vocês precisam começar a deixar sim o coração sentir vocês às vezes vão sonhar com seres que ninguém descreveu e vão ficar com medo porque não querem se deixar sentir vocês vão acordar e vão procurar na internet, a descrição daquele ser, para saber de onde ele vem, como é que ele é, de que planeta, vocês não vão achar, porque são milhares mais. E aí vocês vão ficar assustados, eu devo ter visto alguma coisa negativa. Amados, vocês não precisam de ninguém para confirmar aquilo que vocês sentem. Se vocês veem um ser em seus sonhos, que parece ter uma luz que te dá uma vontade de ficar perto que te traz paz que te traz amor este ser é da luz não importa o que os outros digam amados se vocês lerem e saberem tudo a respeito de como é o mestre ascensionado vocês vão ver e vão sentir uma coisa ruim por exemplo então não é é assim que funciona de verdade. É assim que vocês de fato aceleram o seu crescimento, entram de fato no caminho da ascensão para ir mais rápido para aquele lugar onde a vibração é superior, onde vocês sentem mais leveza no coração, onde vocês entram em ressonância com pessoas que estão muito mais leves, com ensinamentos da nova energia, com amigos de verdade, é esse movimento de ir para dentro de auto-observação que vai levar vocês a sentir, a ver os seres de luz, vocês às vezes amados sem querer, não conseguem sair da tridimensionalidade, nós percebemos muitos corações ou mentes muito brabas quando nós dizemos vá para dentro, vá para o coração, vocês ficam bem irritados. E está tudo bem, meus amados. Vocês ficam irritados porque vocês não querem fazer isso. Vocês querem pesquisar, vocês querem ouvir alguém dizer para vocês o que é mesmo, como eles são, como eu ascensiono vocês não querem ir para dentro porque vocês morrem de medo de olhar para dentro e ver o que tem lá mas é só fazendo este caminho amados que vocês vão transcender aquilo que tem lá pois na verdade tudo que vocês veem lá dentro de vocês e que não agrada a vocês quando vocês param e olham através da auto-observação vocês começam a dissipar isso. Vocês começam a largar isso. Quando uma coisa é vista, ela está a perigo. É como um inseto, amados, que vive atrás do seu armário. Ele está lá escondidinho, quietinho, você não vê, ele come a comida. Ele contamina as coisas e tal. E de repente... A luz acende e ele é visto. Bom, agora sim, ele está a perigo. Tudo que é exposto está a perigo de ser eliminado. Vocês vão tirar aquele inseto de dentro de casa e fechar a porta? E ele vai procurar o lugar dele lá na mata? É assim que funciona, meus amados. Vocês precisam sim olhar para dentro. Pois é assim que vocês terão certeza de que aqueles ensinamentos que vocês estão buscando são verdadeiros, de que aquela pessoa que está palestrando está falando a verdade. Pois ficar procurando gurus ou mestres é muito antigo. Vocês fizeram isso há muitos anos atrás na velha energia, onde os sacerdotes tinham toda a razão, onde eles ditavam quem era Deus, quais eram as regras de Deus, eles é que sabiam, vocês corriam para lá, para as instituições, para saber como caminhar, de acordo com mandamentos, com regras e com punições. Isso é antigo, meus amados. Muitos de vocês dizem, eu não sinto nada, eu não vejo nada. Porque vocês esperam que vocês estarão sentados fazendo uma, um decreto e de repente um mestre vai se materializar na sua frente com um manto dourado e uma luz em seu peito e vai dizer, olá, o que você quer? E você vai dizer, eu quero isso e aquilo, e ele vai dizer, tudo bem, eu vou lhe dizer, anote eu vou lhe dar um passo a passo. Amanhã você vai fazer isto. Depois de amanhã, aquilo. Amados, não é assim que funciona a multidimensionalidade. Este é um paradigma antigo. Era assim que vocês faziam antes. Mas agora, vocês descobriram a verdade. E qual é a verdade? Vamos dizer aqui para todos não esquecerem. A verdade... É que vocês são deuses, vocês são seres de luz, vocês são mestres ascensionados, vocês são canalizadores, vocês são vocês mesmos e são poderosos, iluminados, vocês são um pedaço de Deus, vocês não precisam se ajoelhar para vocês mesmos na frente do espelho, vocês são deuses vocês são deuses e vocês são deuses portanto amados mentiram para vocês disseram que vocês eram sujos pecadores e vocês não são vocês se separaram da fonte mas agora é hora de retornar a ela vocês precisam sim Entrar em conexão com vocês mesmos, porque vocês são a luz. Vocês são os seres de maior luz que vocês conhecem. Vocês estão fracionados na 3D, tudo bem, mas vocês têm um eu superior, cheio de poderes, cheio de amor, cheio de merecimento, de luz, de coragem, de força. Amados, abram este caminho, abram esta conexão e vocês não precisarão de mais ninguém, ou melhor, vocês vão continuar trabalhando em cooperação, este é o um mundo 5D, um mundo de cooperação, todo mundo ama todo mundo, ajuda todo mundo, está em ressonância com Gaia, mas vocês precisam abrir isto, e não estamos dizendo aqui, meus amados, que vocês não devem ler. É claro que devem. Tudo bem se é prazeroso, se é uma coisa boa. Mas comecem a aliar o aprendizado intelectual ao coração, à intuição, ao sentir. Está na hora de aliar, amados. Vocês não acham que seria muito mas engrandecedor vocês estarem lendo um livro a respeito da cor de cada, cada chácara ou o formato dele e ao mesmo tempo estar enxergando isso em sua mente, não seria lindo? Você estar estudando sobre um mestre ascensionado e sentir no seu coração a presença dele ali em amor por você estando junto com você na presença, sentindo a energia dEle, sentindo a atuação dEle em você. Amados, isso é maravilhoso, é maravilhoso. E claro, vocês estão indo para isto, mas nós gostamos de repetir e não nos importamos em repetir, vamos repetir mais? Não tem problema, nós gostamos. Mas queremos pedir, amados, que façam a conexão também, de dentro para fora e não só de fora para dentro. O intelecto te leva para 3D, para 3D e para 3D. O coração, a intuição e o sentir te levam para 5D e acima, 6D, 7D, 8D, 9, 10, 11, 12. E aí, meus amados, estas coisas começam a ser recebidas pelo seu campo quântico e assim entrando numa congruência de energias e vocês começam a mudar. Quando vocês começam a se integrar com essas luzes, vocês começam a mudar seu comportamento, a sua visão, as coisas ficam mais claras as coisas kármicas que ainda encontram-se insistindo em estar na sua vida começam a ser expostas e você vai olhar e vai dizer eu sei quem é você é um condicionamento kármico que quer insistir em estar aqui amarrado em mim mas eu não quero mais já se passou 2012, a nova energia já está aqui e o karma foi derrubado, eu não quero mais. Você pode ir e eu vou chamar agora São Saint Germain para dissolver. É assim, meus amados. É muito melhor viver assim, pois é assim que vocês abrem os caminhos para as outras coisas que têm tudo a ver com a ascensão, com a 5D, com a nova Terra e que vocês já podem sentir e fazer aqui, na 3D, vocês já podem sentir leveza na sua vida, prosperidade em abundância, relacionamentos de amizade e de amor verdadeiros, aqueles que engrandecem o seu amor próprio, aqueles que te levam ao amor ao próximo e ao amor a si mesmo aqueles aquela vida feliz aquela vida profissional que te dá prazer é assim meus amados fazendo essa conexão e vocês estão indo para lá. Continuem, não desanimem. Não é porque vocês não viram um mestre ascensionado na frente de vocês na 3D passando uma receita que vocês não estão evoluindo. Vocês estão sim, amados. Vocês estão se conectando a cada dia a mais. Estas dicas, essas dicas são apenas sugestões para ajudar para acelerar o processo de vocês, para que vocês saiam também desta roda de Sansara, de repetir, repetir sofrimentos, está na hora de largar, meus amados. Quanto mais alegres, felizes vocês são, mais vocês contribuem para a alegria mundial, mais vocês contribuem para a Gaia, mais vocês contribuem para a felicidade e para a entrada definitiva da 5D. Amados, não percam de vista isto. E agora estamos ouvindo, vocês estão perguntando, nós vamos responder. Como eu vou para dentro? Apenas daremos umas dicas, amados, há muita coisa disponível gratuitamente. Mas tem algumas coisas que vocês podem fazer, sim. Amados, comecem a fazer um processo individual de auto-observação diária. Comecem a observar como vocês reagem a isto ou aquilo. Como vocês encaram esta situação ou esta outra. Como vocês fazem quando aquilo vem. E com aquela atitude que vocês fazem. Como que ela reflete depois nos seus sentimentos, nas suas emoções. Você se sente bem ou você se sente mal. Comecem a observar isto. E comecem a mudar a mecânica que vocês há muito tempo repetem, por exemplo, de reagir sempre que algum familiar fala uma coisa em específico. Percebam como vocês se sentem depois. Ansiosos, angustiados, irritados ou frustrados? Então, vocês agora já conhecem. Vocês vão começar a mudar. E toda mudança é um processo diário... E precisa de trabalho para acontecer. Mas é para melhor, amados. É para melhor. Vocês também podem meditar. Que seja 5 ou 10 minutos por dia. Tem milhares de formas de meditação. Vocês podem caminhar na natureza. E prestar atenção em cada movimento da natureza. Num pássaro, numa árvore, no vento. Isso é uma meditação. Vocês podem se observar enquanto caminham, vocês podem sentar no seu ambiente favorito, fechar os olhos, fazer respirações e dizer em voz alta, eu sou o meu eu superior, eu sou o meu eu superior, eu sou o meu eu superior. Eu utilizem as afirmações eu sou se é muito difícil para vocês meditarem em silêncio eu sou e digam alguma coisa positiva isto aumenta a sua conexão com o divino aumenta a sua conexão com a sua parte que é ascensionada que é superior amados caminhem na natureza aterrem as energias Tomem sol. Todas essas coisas aumentam a sua conexão com o seu coração. Façam alguma coisa que gostam. Façam alguma coisa que aumentem a sua vibração. Brinquem mais. Sorriam mais. Estejam com as crianças, caso vocês gostem de estar com elas. Façam um trabalho voluntário com crianças, se vocês gostam de crianças. Seja lá como for, amados, alguma coisa que faça vocês se sentirem bem. Um trabalho que faça o seu coração vibrar. Assim vocês vão aumentando a sua conexão. Não precisa ser com crianças, pode ser com os animais, com o meio ambiente, qualquer coisa que faça você agir com compaixão isso é muito amoroso e existem milhares de outras coisas amados às vezes estar em ressonância ouvir uma canalização de um canal de confiança seu fechar os olhos e sentir ela não apenas ouvir sentir ela com o coração isso aumenta a sua conexão com o seu coração e assim, amados, há muitas outras coisas, é claro, mas vocês podem partir daí ou vocês podem buscar a sua própria forma de entrar em conexão com o seu eu superior e assim aproximar-se mais da ascensão, aproximar-se mais desta nova vibração 5D e trazer para a vida de vocês os atributos da 5D, que são nada mais nada menos do que uma vida de paz interior, uma vida de tranquilidade, uma vida sem violência, sem competição, apenas com cooperação, apenas com atributos da compaixão, do amor, e de todas aquelas coisas que vocês que ouvem esta mensagem gostam de verdade vocês gostam de harmonia vocês gostam de felicidade vocês gostam de leveza vocês não querem mais ficar competindo vocês não querem mais brigar e discutir vocês querem harmonia vocês querem ser felizes do jeito que é a felicidade para vocês que é leve é a felicidade leve e vocês estão indo e vocês vão estar lá, com certeza. Então, amados, carreguem esta mensagem no seu coração. Se precisar ouvir de novo, ouça, absorva os códigos. E não se esqueça, a nossa mensagem que se repete sempre é Vocês não estão separados da fonte. Vocês são parte da fonte. Vocês não estão separados de Deus, vocês são parte de Deus. Vocês não precisam pedir, vocês dão ordens e nós obedecemos, pois vocês são Deus em ação. Vocês são Deus em ação. Vocês são Deus em ação. Nós vos amamos profundamente e incondicionalmente. Nós somos os Arcturianos, e assim é, e assim é, e assim é.